Fala aí galerinha, quem chegou aqui agorinha, quem chegou aqui mais cedo, quem veio pra ver as apresentações K-Pop aí, dá um grito Só quatro pessoas, hein? quem veio pra ver o K-Pop dá um grito Aí galera, ó, dá ideia pra vocês, tá vindo um rapaz aí dançar, tá vendo uma galera aí dançando na verdade Bons dançarinos, ótimas músicas, então eu queria convidar todos vocês que estão me ouvindo aqui, ó Pra chegar mais perto do palco, vamos chegar pra cá Vamos fazer barulho aqui pra galera que vai dançar. E eu, pode chamar já? Tá pronto? Pronto? Eu vou fazer uma perguntinha. DJ, DJ. DJ, dá uma baixadinha no som, aí, Só pra dar um recado. Galera, vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí curte BTS? Só cinco pessoas, de novo? Quem aí curte BTS? Cadê? Vai vir um cara aí, amigo meu, dançar um BTS pra vocês. Vem aí, Lael! pitam namer the match is <laughs> much <laughs> more got your girl And cream, sweeter than sweet. Chocolate cheeks and chocolate wings. But no, you're not getting it. I'm not your No, you're sweet, Baby, meu Tá aí, sim, agora aí Quem gostou do Lael faz barulho aí, gente E só tá começando, hein Chamar aqui agora o palco A Isadora, quem curte de friend Vai lá de friend agora, vem Isadora O palco é seu, arrasa aí, menina 지금 이 순간, 후회 없이, 싶어. 그저, 나니 신자는 Aê, quem gostou aí faz um barulho galera! Sejam muito bem-vindos ao Campus Party Edição Goiás, aqui na nossa cidade, o maior evento de tecnologia do mundo E estas são as apresentações K-Pop, antes de chamar aqui nossa próxima competidora, eu vou dar um pequeno recadinho Pra você que gosta de K-Pop mesmo, pra você que quer dançar Dia 22 de setembro, daqui a duas semanas, vai rolar o Pegada Geek, lá no Caican. Só chegar lá no Instagram, no Facebook, pegar Pegada Geek e uma semana antes, dia 18, se não me engano, vai rolar a Blitz do Pegada Geek lá no Parque Flamboyant. Eu vou chamar aqui agora, Maria Carolina. Vou dançar um pentagon pra vocês. Oh, yeah, swash. O mm -hmm. we oh. mini, mini, more. 잠깐, 지금, Ah, 지킬 E aê, aê! Quem gostou aí faz um barulho! Tudo bem, galera. Esse é o Campus Party, essas são as apresentações K-pop. Galera, eu vou chamar aqui nosso próximo competidor, não, né? Que são apresentações livres, na verdade. Vem, David! Vem dançar um de friend aí pra nós, rapaz! You got a a mulher Aê, aê, quem gostou, faz um barulho aí pro David! Essa música me traz belas lembranças. Ah, BTS, ah, Danger. Vou chamar aqui nossas próximas apresentações. Vem aí, Aurora! Vem de Blackpink, Aurora, vem! Palca é todos de vocês, meninas, arrasem! Que bolê, Baby Faz barulho aí, quem gostou? Galera, se prepare aí que daqui a pouquinho vai ter uma prestação super especial. Eu vou precisar da ajuda de todos vocês, beleza? Mas aguardei que é daqui a pouco. Antes, um pequeno recado. Dia 13 de outubro vai rolar aqui em Goiânia o K-Pop Joy Festival, nosso regional de K-Pop. Anotem na agendinha, cai lá no Facebook, vai no Instagram. K-Pop Joy Festival. Vai rolar o dia inteiro de apresentações, é um dia de competições. É o nosso evento regional de K-Pop, né? Então, vou chamar aqui, nossas, nossa próxima apresentação, pode vir aí, Elysian. vem dançar dia. Faz barulho aí para Elysian. Ah, atrações de Anápolis, gente. Dá uma salva de palmas pro pessoal de Anápolis, vem de Anápolis, vem para cá dançar. Tá certo, tá certo, <risos> faz barulho aí quem gostou, diretamente de Anápolis pra cá, gente Bate palma aí, galera, ó Pra quem tá passando aí atrás, gente, tá rolando as apresentações K-pop Preste muita atenção nos grupos e nos solos que estão dançando Que vocês vão escolher quem vai ser o melhor aí Fiquei sabendo, a produção falou pra mim ali que tem uns trofeizinhos de lembrança Então vocês vão escolher quem foi, quem foi melhor Quero chamar aqui ao palco agora, uma apresentação muito interessante Vem aí, Riven! Dança a pra vocês, bate palma aí, galera, faz barulho. Tô linda, tô linda, they 저거 <front of> <other> in my heart, deep in my soul light my heart deep down my soul 불씨처럼 fire yeah 좀더 뜨겁게 멈출 수가 없게 Fuck you All All She Hip hop, yeah. Oh, don't Surprise, more than get it boxed Subside, the Locked, lock, lock Lock, lock, lock, lock Lock, lock, viu? Eu quero essa mesma animação que a galerinha tava gritando aqui agora. Dá um grito aí, quem tá gostando! Curti muito, galera! Vou dar um recadinho pra vocês. Dia 22 desse mês, mais conhecido como setembro, vai rolar Pegada Geek lá no Caican. Dá uma chegada no Facebook, lá no Instagram, Pegada Geek. E dia 3, 13 mesmo de outubro? Dia 13 de outubro, vai rolar o K-Pop Joy Fest, onde vai ter muito mais disso aqui que tá rolando agora, galera. Vou chamar aqui ao palco agora. Nossa próxima apresentação vem aí, Maria Eduarda! Vamos dançar um Twice agora? Quem custa Twice faz um barulho? Maria Eduarda, o palco é todo seu, arrasa! Trying to let you know. signer boné, signer boné. I must let you know Sai no boné, segue no boné, sai no no no no no no no Segura, sinal, Não não Eu quero muita salva de palme, e muito barulho pra essa fofa da Maria Eduarda, gente. Olha isso. Olha o barulho aí, galera. Foi debut, não foi? Foi debut que já dançou? Volta fé. Vou continuar, hein? Galera, chega chegar mais pertinho de vocês aqui agora. Vou fazer uma pergunta. Oxe. fazer uma perguntinha pra vocês aqui, pra fileira aqui. Quem de vocês curte BTS? Quem curte BTS no fundo aí? Cadê? A galera que curte BTS. Vamos de BTS agora. Vou chamar aqui, grande amigo aqui, Charazão. Vem aí, meth! Dança um BTS pra nós aí.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 Faz muito barulho aí pro MEP! Menina, jurei que você tinha machucado o joelho aquela hora. Vai lá, gente. Faz mais barulho aí quem tá gostando. Apenas lembrando de novo: semana que vem, dia 15, domingo, agora vai rolar a Blitz do Pegada Geek lá no Parque Flamboyant. Dá um beijo na galera, fala, gente, vamos colar lá, é de graça, vai rolar gincana, vai rolar sorteio de ingresso, venda de ingresso, então vamos pra lá, que dia 22, já vai ser o pegada aqui, hein, gente, fica atento. Agora, quero chamar ao palco, Lita, pra dançar Evergol pra vocês. Faz muito barulho aí pra Lita. the sky sem nada muito barulho aí, valita! Aí, galera! Quem tá curtindo aí no fundo? Faz um barulhinho também. Galera da frente, todo mundo curtindo? Gente, prestem muita atenção em todo mundo que tá dançando. E quem dançou também, já fica por perto, que no final eu vou chamar todos vocês aqui e a plateia vai decidir quem for melhor. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Tá difícil, não tá? Tá difícil. Vai ficar um pouco mais agora, que eu vou chamar uma atração internacional aqui, vinda diretamente de Anápolis, Dança um card pra vocês. Quem curte card aí? Faz barulho. Então cheguei, Sara. O palco é teu. Arrasa, mulher. Eu <Hands Sugar> não Faz muito barulho aí, arrasou aí, Sara Aí sim curtir, hein, galera Ó, mais uma vez informando Peço a atenção de todos vocês que estão tá vendo as apresentações para ficar bem atento que vocês vão escolher quem foi melhor, tá ligado? Vocês vão escolher quem foi melhor aqui. Galera que tá dançando também, já fica perto aí. Eu vou chamar todo mundo. E no final, vai rolar uma apresentaçãozinha especial. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Lá no final, mas vamos aguardar. Quero chamar aqui o palco agora, Lari. Danção Now United. Quem curte Now United? Eh? Levanta a mão. Aí esse agora é, tu levantou até o pé. Curti. Vai lá, Lari, arrasa. O palco é teu. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, check it. Right. You're the best part of my day. Heart is open, it's open. Something's pulling you to me. Like an ocean, we're flowing. You still be shy. Faz muito barulho aí quem curtiu, galera! Galerinha, estamos nos aproximando do final das nossas apresentações K-pop, mas ainda não acabou. Fica com a bundinha colada aí, quem tá de pé se ajeita, que já já vai ter uma apresentação muito especial. Quero chamar aqui ao palco agora, Amy! a dançar um Girl Generation aqui, CNHD. Eu quero muito grito, eu quero muito barulho. Girl Generation é muito bom, velho. muito barulho aí, Razonega. É nóis, hein? Gente, chamar uma dupla aqui agora pra dançar. Também lá de Anápolis. Vem aí. Lari e Sara. Dançar Now United de novo. Chega aí, meninas. Quero muito barulho aí. Faz barulho pras meninas, gente. the most beautiful around, beautiful around. Eu quero muito barulho, aí! Valeu, Lari, valeu, Sara. Galera, lembra que eu falei pra vocês que eu precisava da ajuda de vocês pra apresentação especial? A hora chegou, galera. Vocês estavam acostumados aqui com um grupo de três, duas pessoas. Vão vir nove aqui, maluco. Então, eu preciso que vocês afastem um pouco pra primeira fila da cadeira. Pode lavar, tu pode lavar as cadeiras. Eu quero uma fila ali, rente a câmera, tá vendo? Rente a câmera, galera. Pode dar mais espaço, porque é nove pessoas, gente. É muita gente. Vocês vão gostar do que está vindo, o grupão massa que está vindo aí. Preciso de um pouco mais de espaço, viu, gente? Mas fiquem aí, viu? Não sai, não, que... o que está por vir aí. Galera, mais um pouquinho de espaço, por favor. Quem está com cadeira, é só chegar a cadeirinha para trás. Muito cuidado com a câmera aí, que tá... isso é caro, tá? Se isso aí cai e quebra, não, duas pessoas não dá o suficiente para pagar. Hã? É, vão ter que dançar aqui agora, porque esse palco tem um pequeno problema com é essa rampa. E não vão caber, que vão vir nove pessoas aqui agora dançar. Falando em nove, você já deve imaginar, né? quem gosta de K-pop? Nove. Tem pouco grupo que tem nove, né? Girl Generation. Mais, Twice, tem nove. Eu quero chamar aqui. Com muito barulho e muita salva de palmas, o Grupo Mítigo. Porra! Olha isso, gente. Por isso que eu pedi espaço, galera. Olha o que tá por vir. Eu vou ficar até aqui, que o barato vai ser louco mesmo. Olha só. E eu quero fazer uma perguntinha. Mais espaço? Galerinha, eu preciso de mais espaço. Desculpa ser chato aí, mas... Olha o tamanho do salto das negras aqui. Vocês não querem tomar uma dessa na fuça, não, né? Vai doer, vai dar um hematoma ruim. É, vai ser, vai ser patada, chutão aqui. A barata vai ficar louca aqui, galera. Então, vamos dar um espacinho aqui. Meninas, tá bom um pouco mais? Tá bom? Tá de boa? Cuidado aí, viu? Protege a cara aí, que o negócio vai ficar louco agora. Quero muito barulho agora pra Mítigo! E mais barulho ainda pra quem gosta de Twice. Meninas, mandem ver. Vai lá. Faz barulho, gente, vamos? Bom pra caralho, nossa. Galera, pode chegar aqui agora, que daqui a pouco nesse palco vai rolar hipnose, vai rolar mágica e vai rolar agora. Vocês devem ter notado que eu mudei um pouco, né? Botei um chapéuzinho, botei um boné, tô de blusa. Acho que eu vou dançar também. Quem aí curte BTS? Vou dançar também, galera. Vamos chegando aí. Quem gosta de hipnose aí, dá um grito. Hipnose, curte Não. Número de mágica, vai rolar daqui a pouco, então fica aí, galera. Eu vou dançar um aqui também, DJ. A hora que eu tiver paradinho lá, é só mandar. I don't care. I don't pay, Sujo you I you don't I One -on -one. You know I'm calling oh do no matter how I I'm not Deixa eu respirar, peraí. Vocês acham que é fácil, né? Vocês acham que eu só vim cá e dançar? Isso cansa, meu filho. É umas calorias queimadas que você não tem noção. Galera, eu quero convidar aqui todas as pessoas que dançaram, as que estão presentes. Se o grupo for muito grande, pode vir algumas representantes, como é o caso do mítico. Eu quero chamar todos os que dançaram aqui ao palco. Vem pra cá, vem pra cá, por favor, gente. Todo mundo que dançou, vem pro palco. Carinha do boneco, cadê tu? Todo mundo que dançou, eu quero chamar aqui ao palco. Vem cá, por favor. Fazer uma pequena brincadeirinha com a plateia agora. Todo mundo que dançou. <risos> caso do Mítico é complicado. É todo mundo que dançou, já dá todo mundo que dançou, né? Ó. Posiciona todo mundo aí. Tá todo mundo aí, já? <risos> Deixa eu Dançou, tá aqui também, tá lá também. Belezinha. O Mítico tá aqui. Uh -huh. Aurora, cadê, a povo da Aurora? Representante da Aurora, cadê? Vem pra cá, moleque. Alô, Aurora. Eu vou lembrar da Aurora, mas vem pra cá, gente. Ó. Pode, pode. Você é da Aurora, você estava lá. Ó, vou ficar aqui atrás de todo mundo aqui. Tá vendo a minha mão aqui? Onde eu for, vocês vão gritando. Quem foi é melhor? Vamos escolher o top 3 aqui. Quem acha. Eu vou falar vocês dois juntos, vocês dançaram solo e juntas, né? Quem foi melhor aqui? Sara e levanta a mão e faz barulho. Quem achou melhor aqui? Vou falar em nome da Aurora agora. Quem achou melhor que a Aurora aqui dançou? Levanta a mão e faz barulho. Oi? Solo, vou contar também. O solo é outra coisa. Quem acha que ela dançou melhor? Levanta a mão e faz barulho. Registrado. Quem acha que a nossa amiga aqui dançou melhor? Levanta a mão e dá um grito. Já temos um forte competidor aí pro pódio, hein? Quem a... Aqui, vou levar. Quem acha que as duas meninas de Anápolis dançaram melhor? Levanta a mão e faz barulho. Beleza, registrado. Quem acha que ela foi melhor? Levanta a mão e faz barulho. Quem acha que o nosso amigão aqui foi melhor? Levanta a mão e faz barulho. Você trouxe fã clube, né? A galerinha do canto ali tá gritando só batu. Quem acha que meu xará aqui foi melhor levar? Ah, Espera eu falar, pô. Ah, registrado, registrado. Nossa, segura o ouvido agora aqui. Beleza! Registrado. Obrigado. Gostei, gostei. É. Obrigado. <risos> Gente, então, já temos aqui nosso top 3. Infelizmente, solo, a gente não tem é como competir junto com um grupo. Então quem dançou solo, a gente vai, a gente vai dar uma lembrancinha ali. Vamos organizar uma coisa no solo. Eu tô com muita dó do solo agora, gente. Que grupo é aquela coisa complicada. Então. Ele, né? Ficou bonito isso, ficou legal. Eu ele aqui, né? E elas aqui, né? Eles todos. Gente, fora o resto aqui, quem eu, quem eu apontei, pode ser tirado do palco, que a gente vai fazer um top 3 aqui agora. Pode ir lá. Muito boa a apresentação de vocês. Pode ir lá, galera. Pode ir lá. Beleza, pode ir lá, negão. Temos aqui... Nath. Temos aqui... Riven. Ah, levantou, ficou injusto. Ah, levantou, ficou injusto. Vou passar para meio aqui. E temos Mítico. Eu quero só mão para cima e um grito... Mas não é gay, ah, não, é uh. entendeu? Uh. Para quem gostou, mas de acordo com a intensidade, eu vou ver o que vocês querem. Quem acha que o um metro foi melhor? Vocês não entenderam, mas tudo bem, Vai. Quem acha que o Rives foi melhor? Vou ficar indeciso entre dois aqui, né? Quem acha que o Mítico foi melhor? Tá bom, Vamos vem cá, vocês dois aqui. A gente tem que escolher o terceiro e o segundo, não tem como. Ó, oh, beleza? Ó, oh, gente. Barulho em mão pra cima, pra quem acha que ele foi melhor. Barulho em mão. Tá difícil, hein? Barulho em mão pra cima, pra quem acha que ele foi melhor. Vocês complicam a minha vida, gente. Pera aí. Ah. O meu voto. Não, meu voto não conta. Eu vou tentar de novo, vai. Quem acha que ele foi melhor? Quem acha que ele foi melhor? Ó, oh, senti um pouco de divino aqui, você viu? Será que deu? Eu não posso dar meu voto, gente, mas assim, de acordo com vocês, em terceiro lugar ficou ele! MET! Dançam BTS aí, fodido. Em segundo lugar, ó o troféuzinho, gente, ó o troféuzinho, gente, olha aqui. Coisa mais fofa, tira a foto dele E em segundo lugar, ficou ele! Nosso Dan, o moleque dançante, o cara do gingado. Cadê o troféuzinho dele? Traz aí. Olha que troféuzinho mais fofo, gente. Você deu vontade de ganhar um desse. Eu vou... Tem um desse aí não, produção? pra mim? Eu quero. E agora, o primeiríssimo lugar. Muito barulho, muita salva de palma pra Mítigo! Gente, então, temos um troféu e um grupo com nove pessoas. Vocês se viram aí. Vai ter que cortar algumas partes aí, mas esse foi o nosso campeão mítico. Fotinha geral, fatinha geral. E muito obrigado por ter participado de mais uma A apresentação K-pop, galera. Foi muito bom ter vocês aqui na Campus Party. Mas não saiam daí. Porque daqui a pouco vai rolar o número de hipnose. Quem aí quer ser hipnotizado hoje, hein? Tu quer? Então fica aí que agora vai rolar a hipnose. Vai rolar show de mágica também. E tem muitas outras atrações na Campus Party aí, gente. Vamos curtir aí, galera. Valeu!